E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você está no canal Bruno Cashback. E a gente vai falar de milhas aéreas, sobre a promoção de Dia dos Namorados da Tudo Azul. Promoção boa pra caramba aqui, que você pode ter um lucro bem alto. Se você quer conhecer mais sobre esse mercado de milhas, a gente tem um curso que a gente indica aqui. Tem o um link na descrição aqui do curso Papo de Milhas, que você vai aprender tudo desse mercado de milhas aí. E vai conseguir sempre lucrar. Eu sou participante. E desde 2008 faz parte dos milheiros aí que gera renda através de milhas aéreas. E a gente já vai aqui para a tela do computador para você ver tudo sobre essas promoções. São quatro promoções que estão acontecendo que podem ser interessantes para você. Dá uma olhada. Então aqui na tela do computador você pode ver aqui as quatro promoções que estão acontecendo. A assinatura do Clube Tudo Azul. Você vai assinar aqui e ganhar 40% de desconto no primeiro ano. Do dia 10 do 6 até o dia... Todas as promoções são até o dia 12 do 6, tá? Que seria o final do dia dos namorados. E a promoção outra que está tendo aqui Faça a transferência de pontos entre contas tudo azul E ganhe 100% de bônus A outra promoção é Traga seus pontos de volta em até 24 horas e ganhe 130% de bônus. Vamos ver cada uma se vale a pena. E a outra que está acontecendo aqui é 70% de desconto na compra de pontos. A gente vai ver uma de cada vez. Primeiramente, a gente vai aqui para a assinatura do clube de 40%. Vamos ver qual que vale a pena. Lembrando que toda essa promoção aqui, se você tiver o cartão tudo azul, você vai ter 10% de desconto. E aí que está o pulo do gato para você economizar na compra de pontos. Eu te indico, se você tiver alguém aí que tem esse cartão, de repente peça emprestado aí, que se você for uma pessoa de confiança, vão te emprestar, né? E aí a gente vai ver aqui a assinatura do Clube Mil, tá? R$24,50. O Clube R$20,00, R$45,50. E aí, lembrando aqui, ó, que os pontos são válidos por 3 anos e você tem aqui os 10% de desconto na assinatura, se você fizer a assinatura com o um cartão tudo azul. E aí são os outros aqui e a gente vai ver qual que vale mais a pena. Agora eu vou te mostrar aqui, essa daqui é a planilha Organizando Milhas. É uma planilha que eu desenvolvi e que eu utilizo desde 2018 para organizar toda a minha venda de milhas. você pode ver que está bem completo aqui, bem bonito, né? E aqui a parte de venda. Eu vou mostrar, mostrar aqui para vocês a parte de investimento. E no mês passado eu fiz a assinatura do Clube Tudo Azul 5 mil. E aí basicamente vai ser o mesmo valor, olha só. Essa parte aqui de baixo mostra o valor do milheiro. E aí ele vai pegar esse valor aqui de cima, que é a quantidade de milhas, e dividir aqui pelo valor que você tem. Então o milheiro de cada promoção está aqui embaixo. Ó. Pode ver aqui no de do mil pontos, é 22,5. No outro, 20 e 48. E eu preferi assinar o de 5 mil pontos por conta de ser o menor valor aqui de milheiro que eu vou estar tá pagando. E em relação aos outros, você pode ver que aqui no de 10 mil está maior, 17 reais, e no de 20 mil está 18 reais. Então o que compensa mais e é mais barato é esse aqui. Ainda mais para considerar aí o valor que você tem de giro, é melhor você pegar aqui um milheiro mais baixo e um valor mais baixo na assinatura também. Aqui na parte de vendas eu calculo todas as, partes, as coisas que eu já vendi e vou só adicionando aqui novas vendas. Eu tenho o controle de todas as milhas que eu tenho. É, essa planilha você consegue administrar até 6 contas. E aqui tem todo o resumo também de tudo que eu adquiri, você pode ver aqui por data, você pode selecionar desde quando eu comecei até os dias de hoje, até eu botei até final do ano. E tem todos os dados aqui bem, bem completo mesmo. Se você gostou dessa planilha, eu vou deixar o link dela na descrição aqui, que ela ainda tá com preço de lançamento, tá baratinha, vai lá e adquire logo. E administra todas as suas milhas aí sem ter problema nenhum, beleza? Vamos continuar aqui no vídeo. E a outra promoção que está tendo aqui é de transferência entre contas tudo azul Você vai transferir mil pontos e ganhar 100% de bônus. Só que aqui, essa daqui não vale a pena, porque você vai pagar 60 reais por essa transferência. Então o milheiro... Você vai ganhar dois mil pontos, então no final vai ficar 30 reais o milheiro. Então essa de transferência entre contas não vale a pena. E aí de repente você pode achar que essa promoção entre contas e ganhar 100% de bônus pode ser boa por conta... Por conta do pontos free, você pode ver que aqui no regulamento a promoção não é válida para transferências free entre contas. Hein? E aí, como você pode ver, não dá para fazer essa transferência grátis. Então você vai pagar aqui no milheiro aqui, 30 reais, porque você vai ganhar 100% de bônus. Se você transferir mil pontos, você vai ganhar mais dois mil pontos, e esses dois mil pontos você vai pagar 60 reais. Então você vai pagar na verdade 30 reais a cada mil pontos. Vamos para a próxima promoção e nessa promoção de reativação aqui de 130% você vai pagar mais ou menos aí uns 25 reais aí no milheiro eu não vou fazer o cálculo dela porque ela não vale a pena e a, e a promoção mais importante que está tendo mesmo é aqui a, a compra de pontos né você tem 70% de desconto na na compra de pontos e se você tiver o cartão você vai ganhar mais 10% de desconto e a gente vai fazer o cálculo ele está dando um exemplo que 3 mil pontos você vai pagar 63 reais então 63 reais dividido por 3... Então você está pagando no milheiro R$ 21. Reais. E aí, se você está pagando R$ 21 reais e ganhar mais 10% de desconto, então você vai pagar R$ 18,90 no milheiro. E você pode comprar até 150 pontos. Então eu vou multiplicar aqui vezes 150. E você vai gastar aqui no valor total R$ 2.835 para comprar 150 pontos. E os pontos tudo azul você está conseguindo vender até R$ 27, reais a cotação atual de hoje. Porém, tem toda a limitação de CPF, então você tem que analisar direitinho, ter controle financeiro, por isso a planilha, para ver se você consegue comprar e vender tranquilamente. Mas o lucro que seria possível é o quê? É o quê? Se você comprou 150 mil milhas, que seriam é, 150 grupos de mil, você vai multiplicar aqui pelos 27, vai dar no um valor aqui de 4.050 reais. Esse valor de venda. E você adquiriu essas milhas por 2.835. Então você vai ter um lucro nessa operação aí de reais apenas nessa promoção. Então um lucro muito alto que eu vou conseguir adquirir aqui também. E para você comprar pontos tudo azul é muito fácil. Você faz o login aqui na sua conta, você vem aqui em juntar pontos e clica aqui em comprar pontos. A gente vai entrar na página agora e clica aqui em compre já. E a gente está aqui na página de compras. E aí eu seleciono a quantidade de pontos que eu quero. E aqui você pode ver na parte de compra de pontos. Aqui mil pontos eu tenho aqui, ó, eu vou pagar R$18,90 no milheiro. Tá bom. Oi mano. Tá gravando. Tá gravando. Tá suado. E aí eu vou comprar apenas 40 mil pontos nessa promoção. Porque é o que eu preciso no momento. Porque eu tenho bastante estoque na. E smiles. Então eu vou manter aqui só apenas 40 mil pontos Vou finalizar aqui a compra Então vale a pena fazer essa compra Porque o milheiro da Tudo azul está valorizado Mesmo você pagando aqui um milheiro não tão baixo né? 18,90 você consegue reduzir ainda mais e Se você quer se aprofundar mais ainda nesse mundo de milhas Como eu te falei tem um link na descrição aqui do curso Papo de Milhas E se você quer organizar as suas milhas primeiramente Tem também o link aqui da planilha organizando milhas Que vai te ajudar bastante nisso Espero que você tenha gostado do vídeo Valeu, até a próxima